Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E essa é a minha festa, festa muito esperada de 5 anos do canal Bolseiro, um encontro maravilhoso, vamos lá? A Festa do Bolseiro ocorreu na Toca Burger, uma hamburgueria temática localizada em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Cada detalhe da festa foi pensado e de forma temática. Tudo isso foi possível porque tivemos uma grande ajuda do Júnior Rodrigues, seus sócios e a sua equipe da Toca Burger. E essa colbag do bolseiro maravilhosa fez parte do kit de quem compareceu ao evento. E olha só o Lucas Rodrigues, que é um dos sócios, mostrando como é feito o hambúrguer exclusivo do bolseiro. Esse pula de porco ficou saboroso demais. O hambúrguer inteiro estava uma delícia. E para fechar o hambúrguer, essa saladinha ficou maravilhosa de cola Law. Contamos com a presença de muitos amigos, entre eles, influenciadores, inscritos do canal, membros do canal, amigos pessoais e, claro, a minha família. E os membros e inscritos do canal puderam conhecer minha família, minha filha Lorena, a mais velha, e a Cecília, a mais novinha. bem como a minha esposa Isabela Bolseiro. Toda a festa foi regada por música também temática e ao vivo de Henrique Trovador, que ficou conhecido na festa como Menestrel de Gondor. <SILENCIO> <SILENCIO> Além dos brindes maravilhosos, fazia parte do kit esse combo saboroso, com um hambúrguer do bolseiro, obviamente, uma batata e um refrigerante e também tinha disponível no dia para a sobremesa lembas. E claro que não poderia faltar a dancinha do Eric, né? Dessa vez ao som do menestrel de Gondor. E como tradição de toda a festa bolseiro, os convidados é que ganham os presentes. Então tivemos um sorteio maravilhoso das famosas canecas da Terra Leste, os livros de Tolkien pela HarperCollins Brasil, do C.S. Lewis e alguns pôsteres raros. Eu também gostaria de deixar o meu agradecimento ao Thiago Rodrigues, que além de ser um dos sócios da Toca Burger, também é videomaker e ele que gravou essas imagens fantásticas. E quase esquecemos de cantar o parabéns, quase esquecemos que tínhamos um bolo, devido à correria do dia. Assim que a festa acabou, eu fui direto para o aeroporto pegar o avião para Londres, para a Premier Mundial dos Anéis de Poder. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma festa marcante. Quem não pôde ir, não perca da próxima vez. E é claro que não poderia faltar um discurso, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Vocês fazem parte dessa história. Cinco anos do canal. Todos vocês, direto ou indiretamente, fazem parte de, dessa história maravilhosa. Estou muito feliz que todo mundo veio. Todo mundo está aqui. E como. Começa o nosso querido Bilbo falando, meus queridos bolseiros, boffins tucs e brandebooks. Temos também aqui alguns sacola-bolseiros? Não, né? Não, não, não. não. Sacola-bolseiro faltou. A sacola do bolseiro que a gente ganhou. A sacola... Ah, ah, ah, é. E obrigado mesmo a todos vocês que possamos continuar trabalhando, fazendo. Eu nunca imaginei que quando eu abri o canal, a primeira vez que eu abri o canal, eu fiquei um tempo é, distante da internet, ali naqueles meados... 2010 para 2015, assim, eu, eu não consumia mais, assim, conteúdo. Quando eu voltei, e eu encontrei uma comunidade maravilhosa. O Eric, por exemplo, tá há 200 anos na internet aí. Ah, já cedo, tá? <risos> Passou dons. Passou de onde? Não esqueceu, né? É, exato. E eu encontrei uma galera top que eu pude contar com todos vocês. Foi muito bom. Não sabia que chegaria nesse nível, né? Uma festa maravilhosa, um canal que cada vez vai crescendo, fazendo mais amizades. A gente tem conquistado muitas coisas, mas acho que a maior conquista é a amizade mesmo, né? De todos vocês, é, ao contrário do que muitos dizem. Eu não sou patrocinado pela Amazon, então. Porém, em bolseiro, que que lacrador, vendidinho. É, eu tô falando isso, é, eu tô falando isso. É é, é, exato. É Ciprão. Eu tô falando isso porque é, a gente não tem uma renda com o canal, o canal realmente é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de produzir, né? eu tenho uma, a minha provisão, ganho dinheiro de outra forma é, Não vou falar que eu sou garoto de programa é, Eu sou programador programador, Inclusive a Dani ali da Toca SB, ela, ela trabalha com a mesma coisa, mesma linguagem, né? Mesma linguagem de programação é, Ricos Bolseiros Então é tudo por amor mesmo, tudo que eu faço é por amor Devolve o prêmio, não querendo tomar mas é isso, é por amor que eu faço mesmo, por gostar de Tolkien, de sua obra e de todas essas amizades aqui. Mas é hora realmente de dizer meu adeus. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.